Agora eu vou mostrar para vocês como eu consegui esse bom resultado criando um Motion Graphic bem rápido. Eu levei cronometrados 36 minutos para fazer essa arte animada em Motion Graphics. Bom, primeira coisa que eu fiz foi definir uma palheta. Eu utilizei para esse projeto o Gpick. Então utilizei quatro cores. Não foram essas, mas é só para vocês conhecerem a ferramenta. Aqui eu tenho as cores análogas e complementares. E dessa forma, eu montei a, a minha palheta de cores. Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Definir quantos planos eu usaria para criar essa transição de entrada para a vinheta. Bem, utilizei planos. São três planos, onde dois deles são animados e um é fixo. Muito bem. Para o primeiro plano, o que eu fiz foi simplesmente como vocês podem ver selecionando ele que o centro de rotação está bem na quina no lado inferior esquerdo. Vocês podem ver por esse pequeno ponto alaranjado. Vejam. Esse pequeno ponto alaranjado diz que aqui é o centro de rotação. E como eu posso definir isso para qualquer objeto? Opa! Como eu posso definir isso para qualquer objeto no Blender? Basta eu selecionar Basta eu clicar com o botão esquerdo em qualquer área, em qualquer lugar, vir em Set Origin, ou seja, definir origem, origem para o cursor 3D. Dessa forma você muda a origem do objeto, ou seja, o seu centro. Então o primeiro passo foi definir o centro, depois ligar a ferramenta de animação e criar um keyframe no frame 10 e outro keyframe no frame 34. Eu vou desligar a ferramenta para vocês verem que em qualquer momento que eu pressionar a tecla R de rotação, eu rotaciono o meu retângulo a partir daquele centro. Okay? Vou cancelar pressionando ESC. Vamos para o segundo retângulo, que é esse retângulo verde. Mesma coisa. Posição inicial no frame 15. Ele se encontra aqui. E posição final no frame 39, ou seja, utilizei 24 frames um segundo para a subida desse retângulo. Aqui eu mantive o centro do objeto exatamente no centro de massa, ou seja, no padrão. O que eu fiz foi simplesmente um keyframe, ele na posição inicial e o outro simplesmente desloquei o objeto para cima, como? Pressionei a tecla G de Grab, selecionei o eixo Y, e aí eu pude mover o meu retângulo. Feito isso, o terceiro retângulo se encontra abaixo de todos. Vou rotacionar a tela para que vocês possam ver que os objetos estão em níveis diferentes, para poder criar esse efeito de sobreposição. Vou voltar para a câmera, pressionando a tecla zero. Agora vem o surgimento desses elementos. Primeiro, esse retângulo branco, que é basicamente um plano também, com o centro, o centro de massa, e eu redimensionei. Vou redimensionar aqui ele no eixo Y para vocês verem. Pressiono a tecla S, seleciono Y, e eu posso alterar o tamanho no eixo Y, a dimensão no eixo Y desse objeto. Bem, fiz isso do frame 30 ao frame 40, ou seja, apenas 10 frames. Depois eu entro com o texto. Para fazer esse texto, aliás, os dois textos que se encontram nessa animação, eu utilizei um plugin que eu gosto muito, que é o Text Effects. Como é que eu crio um texto com ele? Eu vou criar um outro texto aqui para vocês verem. Bem aqui no canto. Aqui eu vou digitar o meu texto Vou botar rico Atualizar e Vocês não estão vendo que ele está atrás dos, dos retângulos Vou puxar para cima Grab Eixo Z Pronto Grab X Para puxá-lo pelo eixo X Agora Qual é o próximo passo? Eu posso escolher uma fonte Buscar no meu computador, vou utilizar uma fonte que já esteja no projeto, vou aumentar um pouquinho. Vocês notem que quando você usa o Text Effects ele cria um controlador, é um guia para você controlar o objeto. Posso aumentar o espaçamento, posso fazer chia. Não é isso que eu vou fazer, posso. Criar Extrusão, Bevel, também não vou utilizar isso, mas vou habilitar efeitos. Eu tenho automáticos aqui, o Wave, o eagle e o Copy Animation, que foi o que eu usei aqui. Para isso, eu vou criar um Empty. Vocês vão entender por quê. Vou marcar o centro de criação aqui, vou pressionar a barra de espaço. Empty. Add Empty. Vou colocar um cubo. Está ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou animar esse cubo do frame 33 ao frame 40. Então, no frame 33, vou pressionar a tecla I do teclado para eu criar um keyframe. E lock Hot scale, ou seja, na localização, na rotação e na escala, tenho aqui o meu keyframe. E no frame 40, eu vou criar um outro keyframe redimensionando o objeto. Mas primeiro eu vou criar o keyframe pressionando a tecla I. Criei. Volto no frame 33 e agora eu vou redimensionar para um tamanho bem menor. Qual é o meu próximo passo? Eu vou renomear esse empty. Vou vir aqui e colocar controle rico para ficar mais fácil buscar. Venho aqui na guia de controle do Text Effects para esse texto. Vou selecionar a fonte e é o meu controle rico. Vamos trazer ele para cá. Grab Z. tá aqui. Não tem problema. Pronto. Tenho aqui o efeito. Ou seja, ele copiou o, a animação do Empty. Agora eu posso calcular também vou selecionar aqui o controle o Start Frame é a partir do objeto original, que é esse Empty, quanto ele começa. E o Speed é a velocidade de um objeto, ou seja, de uma letra para outra, quantos frames ele vai segurar. Posso habilitar também o Kinetic, colocar Bounce, ou seja, Kick, ou Overshoot. Ele aplica um leve efeito de borracha, como vocês podem ver. Muito bem. E aqui eu posso é, alterar a Amplitude, da, do efeito de borracha, a frequência e a duração. Defini e criei esse efeito. Qual é o meu próximo passo? Criar um material. Infelizmente, no Text Effects, você tem que aplicar o um material para cada letra, mas tem um jeito fácil de fazer isso. Vamos ver. Vou selecionar essa cor verde, só para teste, para a primeira letra. Agora, seleciono uma próxima letra, seguro Shift, seleciono todas as outras, ainda com Shift pressionado seleciono a primeira com a cor que eu quero. Muito bem. Agora pressiono Ctrl L para copiar o material do último selecionado para todos os outros. Ctrl L, Materials. Foi dessa forma que eu fiz essa animação dos textos. O único detalhe que é importante aqui é o seguinte. Antes dos textos entrarem, eles têm que estar transparentes. Como eu faço? Eu venho em material, é porque esse material está sendo usado por outro objeto. Se eu alterar a transparência aqui, eu vou alterar para todos que usam o mesmo material. O ideal é que para cada objeto vocês utilizem um material diferente. Mas se eu quiser, se eu quisesse, nessa palavra rico, alterar a transparência, para ele começar transparente depois ele aparecer, bastaria eu habilitar o Transparency no material, criar um keyframe, pressionando a tecla I sobre o campo Alpha. O processo é o mesmo. Notem que ele marca amarelo, ou seja, ele diz que criou um keyframe ali. Vou dar Ctrl Z porque eu não quero isso. E aí eu coloco do Alpha 0 no frame que eu não quero, no frame que eu quero que ele apareça, eu crio um outro keyframe com Alpha 1. Ou seja, dessa forma eu crio um. eu escondo o texto até o momento dele aparecer. Vou deletar isso aqui porque não nos interessa. Só fiz para vocês verem como eu fiz a animação dos textos. Depois de animar os textos, vocês notem que tem aqui um pop-up. Né? É, isso aqui é um vídeo, é um arquivo de vídeo já pré-renderizado do efeito. Da onde eu tirei isso? Eu estou criando um novo curso de Marketing Vídeos com o Blender e eu já tenho aqui os templates para oferecer no curso. Basicamente, é importar para o Blender esses arquivos Moves com o codec RLE Animation para ele manter a transparência. Foi o que eu fiz aqui. Eu vim na guia de File, Import, Images as planes e importei o arquivo de vídeo para ser o meu pop-up. A única coisa que eu precisei fazer... Eu vou importar outro aqui para vocês verem. Eu vou importar um símbolo, só para vocês verem. Isso aqui serve. Vou habilitar o Shadeless. Import. Ele já se encontra aqui embaixo. Vou redimensioná-lo. Só que ele está bem no comecinho. Para eu transportar essa animação à frente, o que eu tenho que fazer? Para eu utilizar um offset, ou seja, deslocá-la para o tempo que eu quero. Vamos dizer que eu quero ela... Iniciando no frame 50, então eu venho em texturas Automaticamente o Blender me diz quantos frames ela tem Eu vou utilizar um offset menos 50 Porque é onde eu quero que ela comece, vejam Menos 50 E agora o número de frames eu tenho que somar ao menos 50 Se são 30 menos 50, na verdade eu preciso de 80 Então agora vejam que no frame 50 eu começo a animação Basicamente é assim que eu faço Então, muitas dessas imagens é, de pop-ups, linhas São pré-renderizados que eu fiz Mas eu vou mostrar como criar isso agora Eu vou deletar esse arquivo de vídeo Vocês notem Que quando esse, esse retângulo sobe Linhas o seguem. Como é que eu fiz essas linhas aqui no Blender? Como é que eu criei esses elementos de Motion Graphics? No segundo retângulo também. Eu tenho aqui as linhas de, de movimento, né, de ação, que seguem o objeto. Então, como é que eu fiz isso? Bem, vou mostrar para vocês de um jeito muito fácil. Aqui embaixo, eu vou criar um NURBS Curve. NURBS Curve. Para fazer aparecer essa janelinha de, de objetos, né, de, de busca, eu pressiono a barra de espaço começo a digitar NURBS NURBS Curve. Tem aqui uma curva. Muito legal. Agora, eu vou criar um segundo objeto. NURBS Circle. Ótimo. Eu tenho dois objetos aqui. Deixa eu puxar ela mais para baixo um pouquinho. Agora eu vou entrar em modo de edição pressionando a tecla Tab. E vou editar essa curva. Melhor, vou rotacionar logo aqui no eixo Z, R Z. Vou arrastar aqui para cima. Agora sim, vou entrar em modo de edição. Pressionar a tecla E de extrusão para criar novas, uh, novos segmentos. Vou arrastar para cima, Grab Z. Pronto, tenho aqui um novo segmento. Agora, nesse segmento, deixa eu renomear essa, esse Nerves Circle aqui para Guia 2, uh, só para poder eu ter isso. Nesse segmento que eu criei, vem na Guia de Segmentos e aqui em Bevel Object eu seleciono. Opa, cadê o meu círculo? Eu não botei o nome no lugar certo, Guia 2. Muito bem, volto para, minha, para o meu caminho, entro na parte de edição do, de nós, venho em Bevel, guia 2. Olha o que ele faz. Ele me criou aqui um pipe, ou seja, um cano, um tubo. Se eu alterar agora o diâmetro do círculo, eu diminuo o diâmetro do tubo, vejam. Pressione, selecionei com o botão direito, pressionei a tecla S, estou movendo o mouse. Vou colocar nessa espessura. Já me satisfez. Volto para, minha, para o meu caminho. O que eu faço agora? Eu posso editar o start e o end. Vejam, vamos dizer que no frame 20, o start está em zero, mas eu tenho que criar o frame, ou seja, pressionando a tecla I. Vou pressionar também no start. Então no frame 20, os dois estão em zero. No frame 30, eu quero que esse aqui esteja completo. E no frame 35, eu quero que esse aqui termine o movimento. Então, eu já tenho aqui um movimento de linha. Vejam, muito fácil fazer isso no Blender. Com dois objetos de NURBS, vocês criam essas linhas. Dessa forma é que eu crio uh, os meus Motion Elements, ou seja, os meus elementos de animação de Motion Graphics. O próximo passo é só escolher um material para esse objeto. Posso colocar algum que já existe, posso criar um novo material. Mas como vocês podem ver, é muito simples criar esses elementos aqui no Blender e animá-los também de forma bem fluida. É isso, pessoal. Foi uma forma rápida, efetiva e com uma qualidade muito boa de se criar um motion graphic para uma intro né, de, um, de um curso, na verdade, que eu estou fazendo aqui para uma instituição que é o Cinema Nós. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial.